O ativo mais precioso de uma empresa é a equipe, porque apenas uma equipe muito bem preparada é capaz de realizar, de construir uma empresa forte. No início, a nossa equipe ela era mais unida e também ela não tinha muito esse foco em querer crescer. Acredito que depois do treinamento do Jonatas a gente conseguiu mudar esse pensamento nas pessoas. A gente sabe que é difícil, mas o Jonathan sempre teve toques suaves, desenvolvimento no dia a dia, do que fizeram eles entenderem que eles são muito mais do que eles são hoje, como pessoas e também como profissionais. Hoje a nossa empresa com a Duarte Treinamentos com o Jonatas... Ah, conseguimos ter mais afinco na questão de projetos para a nossa empresa conseguimos agora em dezembro de 2021 termos todo o um mapa do ano que vem e junto também conseguimos alinhar a nossa equipe na questão de estruturação e contratação, a qual é muito mais assertiva a nossa escolha para um colaborador, a qual também juntos conseguimos direcionar ele no crescimento dentro da empresa. Uma corrente é tão fraca quanto o seu elo mais fraco, do mesmo jeito uma empresa é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Se você é empresário, empreendedor e você quer realmente elevar o nível da sua empresa, trabalha a sua equipe. É a única maneira de você conseguir realizar coisas que você sozinho não consegue. Mas com uma equipe forte e constituída, aí sim nós conseguimos realizar grandes sonhos e fazer a sua empresa alçar grandes voos.